Alguns filmes surpreendem a gente de maneiras muito específicas, em momentos muito específicos. E a gente vai falar deles. Sou o Mickey. Sou a Júlia. Isso. E, e também, Cores. Antes de começar esse vídeo, aí já pede aquele like, compartilhar esse vídeo pra poder ajudar o TV em cores, se inscrever e apertar o sininho, porque ele é muito importante. Por quê, Julia? Porque com ele vocês recebem notificação quando tem vídeo novo aqui no canal. Vamos lá? Vamos lá. Quando a gente fala de cenas chocantes, a gente não tá falando só daquelas cenas que são incômodas ou foram feitas para chocar. A gente tá falando daquela cena que a gente olha e fala gente, eu não esperava essa história acontecendo. Assim, a, acho que eu vou comentar uma aqui é pra chocar um pouquinho e tal, mas você vai entender, você vai entender. Pois é, mas a gente quer deixar isso claro é. pra vocês não ficarem preocupados. Pode ter gatilhos, pode, ter spoiler, aviso, pode ter spoiler também. Mas fica aí, vamos dar uma olhada. Começando a listinha aqui de cenas mais chocantes, né? Eu começo com Resident Evil, o hóspede maldito, mais especificamente a cena do corredor de laser, né? Só pra contextualizar o filme, né, a cena, é, eles estão tentando desativar uma inteligência artificial, né? E pra chegar nela tem que passar um corredor, só isso. Só que assim. Lindo, quando o cara passa, todo mundo fala, é, pô, fácil! Show. Só que, cara, é uma inteligência artificial assassina, então tem coisa. Não, é, não é. O filme, então, começa a ficar completamente bizarro, porque o corredor é fechado, né? É trancado, ninguém consegue sair, ninguém consegue entrar, e quem tá lá dentro tem que tentar sobreviver a uns lasers que só te matam instantaneamente. É assim, já era. É, o filme, assim, ele já tava bom o tempo inteiro, eu tava gostando muito, eu gosto muito do primeiro filme de Resident Evil. Os outros. Entendo quem não gosta, mas... Eu não gosto do último, mas assim... É, aqui, o TV em cores tem uma opinião um pouquinho positiva, Sim. assim, pra saga. <risos> Só que o primeiro filme, eu acho ele muito bom, porque tem bastante coisa dos jogos. Sim. E é legal, porque esses lasers não são exatamente do jogo. E foi uma coisa... Foi um toquezinho, né? Uhum. Que é um putz talk, né? <risos> mas é uma cena bem chocante, porque os personagens que estão fora do corredor não conseguem fazer nada, ficam desesperados. E a gente fica vendo os personagens morrendo à torto e a direito naquela cena. Então... É, é bem, bem bizarro, <risos> bem bizarro. Resident Evil, hóspede maldito. Caso não tenha assistido, dá uma chance. Gente. Vale a pena, vale a pena. Apesar de eu ter meus pezinhos atrás, Kill Bill Volume 1 tem uma das minhas cenas favoritas, que é a cena da última luta com a Lucy Liu. É, é, é épico É, é épico, assim, é, eu achei bizarro Na primeira vez que eu vi, então por isso me marcou bastante Mas eu achei, assim A câmera muito bem feita, os personagens muito feita, E gente, é a Lucy Liu, sabe? E com a Uma Turma, sabe? Tipo, tem, tem Vitórias que a gente tem que comemorar O personagem da Lucy Liu é incrível, Tudo né? pra mim Tudo pra mim, então assim, aquela cena Quando a cabeça dela é cortada Aquele pedaço, e não é a cabeça É um pedaço daqui que você vê o cérebro que fica assim, putz, né? Eu gosto, nesse sentido, o Tarantino fez um negócio bem legal Que é Deixar meio fake, né? Sim. Dá pra perceber que é fake, mas é muito bonita aquela cena. É isso, assim, ele fez uma coisa que ele, ele normalmente não faz muito bem. Porque ele gosta desse golezão, então ele gosta que as coisas sejam realistas. Mas esse não, ele falou assim, não, você é zoeiro. E essa parte pra mim foi a melhor. Porque é isso, você vê que é meio cagado. Você vê a sua ação toda, é completamente insana. E ainda assim, é a Lucy Eu não esperava me divertir tanto. Porque o Bill é um, é um filme bem pesado, com umas paradas bem bad. E eu já tava meio assim ao longo do filme, mas quando chegou essa cena eu falei: "Não, pera aí, agora eu posso, agora eu posso aproveitar". Mas vale, a pena. aquela cena vale a pena. Vale a pena. Minha segunda cena chocante é de um filme muito recente, Aniquilação. Tem na Netflix, pra você dar uma olhada. Só que a cena que eu tô falando é a parte que tá todo mundo preso. Tem mó treta lá entre as personagens. E entra na casa um monstro bizarro que parece um lobo, um urso deformado. É e, cara, é um mais, uma das cenas assim que fez ele virar um dos meus filmes preferidos. Eu gosto muito de Aniquilação, eu gosto muito do terror. É subjetivo que ele tem, às vezes. Só que essa cena específica é muito amedrontadora, porque ela é bem... Física, você vê aquele monstro que ele tem alguma habilidade, alguma mutação De repetir o grito de socorro das vítimas que ele matou antes de comer Então ele meio que usa a voz de uma das personagens que morreu muito recentemente pra enganar as pessoas a saírem de casa e salvar a garota. Não, só que é um monstro e ele vai te atacar, ele vai te matar. E, cara, é, ele é cego, né? Então, ele não consegue ver quem tá em volta. Então, é um desespero que você ouve uma personagem que você gostava. É uma personagem legal, né? Sim. Que ela morreu, né? A gente tá ouvindo o um grito de socorro dela, só que não é ela. E, cara, você vê a cara dele, ele tem meio que duas, dois crânios. É muito, muito estranho, é muito amedrontador. A repetição de voz dele, o som que ele faz, tipo... Eu fico assim, sério. Nervoso só de lembrar, sério É uma cena muito, muito forte, muito boa E não agora, né? Isso que eu estranho Exatamente, é uma coisa que eu acho muito interessante Que a aniquilação, o terror dela Tem uns gorezinhos assim, muito Finesse. leves Muito leves, que até eu falei Pô, legal, achei, achei top Se chama finese, gente Sim, Finesse. Foi, foi, foi uma mão muito bem A mão foi muito boa ali pra poder fazer esses cortes É uma cena muito chocante E é uma cena que fica em você Por muito tempo, tipo Eu hoje olho pra ursos e eu fico meio... Gatilhos. Você... Ursinho Pô, nunca mais. Nunca pés. mais. Nem vi aquele filme daquele ursinho pés, então não consegui. Mas ele é amedrontador. Ele é também, mas assim, o outro é mais amedrontador que ele. <risos> Esse daqui a gente tá falando de aniquilação. A gente dá uma olhada, volta aqui e comenta pra ver o que você achou. Terminando a nossa listinha, eu vou falar de O Retorno do Rei Senhor dos Anéis. <risos> A gente nunca falou de Anéis. A gente seus nunca anéis, falou eu acho que é, assim, impecável e a gente precisa fazer isso. Mas a cena de todo mundo se ajoelhando ah, perfeita! Nossa, eu fiquei só de levar é, Exatamente, eu penso e já vem. É, assim, é a minha segunda cena de se abaixar para ir pra, as pessoas, porque Mulan fez primeiro, a gente tem que reconhecer. Uhum. Mas Mulan era é um desenho, assim, a gente não entendia tanto o, o peso que era aquilo. Pelo menos, assim, como a gente não é chinês, a gente também não tem muito peso do que, que é você fazer uma saudação daquelas pra alguém. Mas em Senhor dos Anéis, quando o rei olha pra aqueles monte de molequinho desse tamanho... Chega no ouvidinho e fala, you bow to one. Você é não incrível. se curva pra ninguém. Meus amigos, vocês não se curvam pra ninguém já. Fiquei arrepiado uhum. E aí... Todo mundo faz eu fico, putz, cara, isso foi muito lindo! Sensorias é uma obra-prima por si só, a trilogia é muito boa, mas essa cena... Não, essa cena, eu estou arrepiada de Eu novo. tô, eu tô real. É, é, é uma das minhas cenas preferidas, é uma das cenas mais chocantes mais marcantes da minha vida. E eu vi no cinema pequenininha, então assim, <risos> eu tenho um carinho por esse filme. Que mesmo que a série saia, porque vai sair uma série... É, eu não sei se eu vou gostar tanto, porque a nostalgia e o carinho estão muito fortes. Não, é, eu acho que a trilogia do Senhor dos Anéis hoje em dia colocou um patamar muito grande pro que, que tem que ter fantasia, que, que tem que ter épico, e a gente ficou acostumado e é isso, não temos vergonha. Não. É uma baita de uma cena. É uma baita de uma cena, é uma baita de uma trilogia. É um filme incrível. É, assim, é, acho que foi uma das maiores produções da época, foi marcante pra absolutamente todo mundo, até quem não gostava de Senhor dos Anéis. É um absurdo. Oscar né? absurdo. Eu acho que foi um dos primeiros que eu olhei e falei, não, dá pra fazer. Dá pra fazer fantasia hoje. Tá comprovando. Não é comprovando <risos> cada vez mais. E agora a gente quer saber de vocês. Quais são as cenas mais marcantes pra vocês? Quais são as cenas mais chocantes que deixaram vocês mais emocionados? Comenta aqui, gente. Não esquece de compartilhar esse vídeo caso você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. tchau.